Falando Evangelho, Jesus Cristo, Aleluia. Sua Palavra é alimento que dá vida.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 Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe, Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero Misericórdia e não sacrifício De fato, eu não vim para chamar os justos Mas os pecadores Palavra da salvação Glória você, Senhor Irmãos e irmãs, celebrar São Mateus é celebrar o amor de Deus que está sempre pronto a acolher aquele que pecou. O amor de Deus é maior do que o erro humano. Nós temos a tendência de reduzir as pessoas aos erros que elas cometem. O Senhor vem nos trazer, através da sua atitude, uma nova mentalidade. O ser humano é obra de Deus. E na sua essência é bom mas com o passar do tempo com as escolhas erradas ele começa a entrar em contato com tantas coisas pelas quais ele se deixa corromper e assim o ser humano vai se desfigurando aquele que é feito a imagem e semelhança de Deus à medida que permite que a chaga do pecado seja aberta no seu coração passa a se desfigurar Jesus é aquele que veio para a terra a fim de nos salvar o filho do homem ou seja, Deus humanado não veio para condenar o mundo mas veio para salvá-lo Jesus veio resgatar aquilo que parecia estar perdido veio nos fazer nos reencontrar com o amor do Pai. É por isso que a presença de Jesus é tão sedutora e seduz a Mateus espiritualmente, apenas dizendo, segue-me. Que palavra forte de Jesus. Nós estamos diante de um judeu, alguém que fazia parte do povo escolhido, mas que se deixa corromper quando se alia aos romanos que oprimiam o povo de Deus. Ele se torna um cobrador de impostos, mas o problema não está apenas na sua função, está na prática muito comum entre os cobradores de impostos que, além de estarem a serviço de Roma, aproveitavam a sua função, o seu posto para cobrar além daquilo que era exigido e assim enriquecer ainda mais Mateus é aquele que faz muitas pessoas infelizes por conta da sua injustiça ali diante da sua banca da sua coletoria de impostos muitas pessoas perderam tudo e até a dignidade Mateus era odiado pelo povo mas o que aparece de surpreendente na Palavra de Deus hoje é que ele é amado por Jesus. Não que Jesus ame o erro, mas ele ama aquela pessoa que se desfigurou pelo seu erro. E Jesus, olhando que todos odeiam a Mateus o trata de uma forma completamente nova e diferente, inesperada para aquele homem. O trata com amor, o trata com humanidade. E ele diz, segue-me. Mateus naquele momento, tomado pelo amor de Deus, ele se levanta, deixa tudo e segue o mestre. É claro que o evangelho, através desta cena... Escrita, está mostrando que ele deixa a vida passada, ele deixa aqueles hábitos, ele deixa aquelas práticas que o fizeram rico, que lhe trouxeram bem-estar, status, mas não lhe trouxeram felicidade, não lhe trouxeram a verdadeira dignidade como filho de Deus. E nesse instante, Mateus Abre não só as portas do seu coração, mas da sua casa também para cear com o Mestre. Nós apenas recebemos na nossa casa e nos sentamos à mesa à vontade com aquelas pessoas com as quais há abertura. E acontece isso, o sentar-se à mesa com Jesus é entrar na sua intimidade, o acolher Jesus na casa é recebê-lo no interior. Muitos continuam ainda acusando a Mateus. Não conseguem desvencilhar a sua prática errada do seu ser. Jesus é aquele que olha para mais profundo, aliás, para o mais profundo na vida de Mateus. Aquilo que ele havia se esquecido. Ele é filho. Existe uma prática numa aldeia africana, que quando alguém comete algum erro, algum delito, a comunidade coloca esta pessoa no centro e todos aqueles que estão ao redor daquele que errou, começam a dizer tudo aquilo que ele fez de bom um dia. Quão bons foram seus familiares, quantos bons exemplos ele teve, Quantas pessoas ele pôde ajudar num dado momento da sua vida, de maneira que aquele que errou possa se redescobrir, se reencontrar. Normalmente o que acontece na nossa sociedade é o contrário, não é? Quando alguém erra, essa pessoa é colocada também no centro, com várias acusações e julgamentos. Talvez essa seja uma maneira... De nós até mesmo nos distrairmos Dos nossos pecados Quando nós nos ocupamos Do pecado de alguém Que causa escândalo para todos Desviamos a atenção Daquilo que nós precisamos mudar em nós Mas nós vemos Nesta comunidade Africana Nesses, nesses povos que cultivam A virtude A beleza de um povo que é capaz de ajudar o outro que caiu a se reerguer. Já pensou se nós fizéssemos isso com aqueles que erraram? Não se trata de nós rasgarmos seda, não se trata de nós cobrirmos o pecado com elogios, muito pelo contrário, mas de mostrarmos que aquela pessoa também fez boas atitudes e ela não é simplesmente aquilo. Talvez ela tenha se tornado naquilo que ela está fazendo naquele instante. Mas existe algo de mais valioso dentro dela. É a nossa origem. É assim que nós voltamos para a casa. Ou seja, voltamos para este verdadeiro ser que foi criado por Deus. Que faz parte do projeto de Deus. Assim acontece com Mateus Ele é seduzido por Jesus Porque muitos o olhavam com dureza E Mateus também tratava as pessoas com muita dureza e injustiça Jesus o trata de forma justa Como filho de Deus, como herdeiro da promessa e isso faz com que Mateus se reencontre Meus irmãos e minhas irmãs Naquele instante morre o homem velho e nasce um novo homem em Cristo. A morte também nos ensina que é preciso que haja renovação. É claro que nós não queremos a morte. A morte não faz parte do projeto de Deus. Ela passou a existir depois que o ser humano se desvirtua se afasta de Deus e agora se torna frágil e sujeito à morte mas até mesmo nessa realidade a morte há um aprendizado porque o próprio Cristo passa pela morte e na sua morte ele nos resgata a sua morte não é em vão a sua morte traz salvação o seu sangue derramado rega a vida que agora se renova. E quando nós olhamos para aqueles também que morreram. Nós podemos ver que sementes foram deixadas. Quando estas pessoas viveram aqui na terra. Pela fé. Isso sem dúvida nos traz também renovação. Porque nos faz repensar a nossa existência. Nos faz olhar para a brevidade da vida. Nos faz nos abrir para a fé porque diante da finitude, nós podemos nos angustiar, nos afligir, Mas diante da promessa do Cristo, da renovação, da vida nova que Ele nos dá, por meio da ressurreição, nós passamos a acreditar que é possível sim se renovar. E não apenas nesse evento da morte, mas cada vez que nós morremos para o pecado, e com Cristo ressurgimos. Nós estamos morrendo dia após dia, quando acontecem coisas que nós não esperávamos, quando nós temos que abandonar determinados hábitos, quando às vezes nós somos até forçados a mudar alguma coisa na nossa vida. Toda restrição acaba sendo uma morte, mas também nessa experiência nós vemos aquilo que é fundamental nós nos deparamos com aquilo que é essencial, e disso pode surgir a vida que o Senhor nos apresenta. Ao nos lembrarmos da morte dos nossos entes queridos, que nós nos lembremos que também Cristo morreu, mas Ele nos garante a vida nova. Ao olharmos para aqueles que partiram, que nós possamos também olhar para aqueles que ficaram, e aprender dos que partiram, o quanto eles puderam amar, nas suas imperfeições também, como Mateus, como todo ser humano, mas aquilo que deixaram como legado e que nós, ainda nesta terra, podemos colocar em prática, podemos cultivar pela graça de Deus na vida que se renova. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em prática.